Eu entendo que o processo aconteceu no momento delicado da história do nosso país, eu na época disse e repito, não havia e não, não houve nenhuma ilegalidade com relação às ações da ex-presidenta Dilma. O que havia naquele momento era a falta de governabilidade. Quando o governante ele perde a, o seu tripé de sustentação, é, não tem como continuar. E a presidente Dilma tinha perdido as ruas, tinha perdido a, a, as rédeas da economia e tinha perdido a... a total interlocução com o Congresso. Eu, graças a Deus, penso que fiquei do lado certo da história. É o Senado e o Congresso ter sido palco de uma verdadeira farsa. E o mais lamentável para mim, isso eu fico triste, é que o Senado assinou embaixo desse golpe e manchou uma biografia da instituição mais antiga do país, que tem mais de 190 anos. É, não me arrependo nenhuma vírgula do que aconteceu Naquele julgamento, eh, o meu voto foi consciente, foi com responsabilidade e eu tenho a convicção de que atendi eh, 90% dos eleitores do meu estado. Nós sabemos que um impeachment, tirar um presidente da república do poder, é, é muito traumático para uma nação, isso não há dúvida nenhuma, mas apesar de tudo o processo correu. Dentro do trâmite legal, obedecendo, evidentemente, a Constituição Federal e também o direito ao contraditório. Qualquer processo de impeachment fragiliza. Ninguém gosta de impeachment. Seja o um impeachment de maneira correta e principalmente quando é incorreto, como esse da Dilma, que foi um golpe. E, aliás, mentiram para a população. Porque tiraram ela dizendo que ela estava fazendo rombo nas contas públicas. O que nós vemos um ano depois é que as coisas pioraram. A situação que o país se encontrava naquele momento, uma situação tão grave, é, e existia uma cobrança muito grande por conta da sociedade. As manifestações, o povo foi à rua. E disse que não aguentava mais a presidente Dilma. E aí, aí cabe a nós a, a responsabilidade e o instrumento que nós tínhamos é, era o impeachment. Lógico, eu não comemorei aquela decisão, mas tinha que tomar uma decisão. E a decisão foi tomada. Eu acho que a decisão, a decisão que foi tomada foi uma decisão acertada. O país precisava é, cruzar aquela etapa.